Pode ir no carro, tá? Tá, então vem, ó, o pai vai falar um negócio. Sim. Sim. Quer ouvir? Sim. Tá. Hoje ele é das crianças. É? É. E é o seguinte, o pai tem duas. Tem duas escolhas. Duas. Eu consegui. Consegui. É, joia. Olha aqui. Duas escolhas. Presta atenção. Você tá prestando atenção? Oh. Primeiro é o seguinte. Cara, esse, esse você, você, você. Eu vou deixar você escolher uma coisa Não dá pra ver nada Não dá Eu vou deixar você escolher uma coisa Quer escolher? Sim Uma coisa É oh, não, não A gente pode ir. A gente pode É uhum. Ir no McDonald's É Comer um lanche é. De é. brinquedo É Ou É A gente pode É Ir no parque É É o que? Lá lá no Castelo não, lá no, não, é nesse parque, é em outro Tem roda gigante é. Tem carrossel É Você tem que escolher, você quer comer o lanche é. Ou você quer ir no parque Sim Brinquedo no pai, Escolhe No parque no brinquedo Por que que você escolheu o parque do brinquedo? não dá pra Não dá pra ver só o pai que vê. E como é isso? Por que você escolheu o parque do uhum. brinquedo? Você já foi no parque do brinquedo? Ó. Oh. Eu prefiro os dois. O pai falou escolheu um? É. Qual que você escolheu? A dia das crianças. Hã? A dia das crianças. Sim. É. Mas qual você escolheu? A dia das crianças. Não, qual você escolheu? Lanche lanche. Ou? Você come O parquinho. Fala pro pai que tá. o lanche é consequência. Ele leva pro parque e depois come lanche. Ó. Oh. Que grande e Que esquerdo. é dia das crianças. Pode escolher dois, não pode? Que grande esquerda, olha a criança. É. é. Olha. É Bom. Como eu tinha prometido pro Enzo, em outro vídeo também, eu falei que se o vídeo tivesse uma meta... Oi! Né? Se o vídeo tivesse uma meta, eu ia levar ele num parque. Infelizmente, esse parque fechou logo em seguida. Mas eu passei lá hoje e ele tava aberto. Então assim, eu vou aproveitar que hoje é dia das crianças, ele tá muito empolgado. E eu vou levar ele lá pra poder brincar. Então... Mas depois tava muito cheio. Daqui a pouco eu vou lá, tá bom? Então eu acho que é isso. Eu vou encontrar você lá? Não sei. Quer ir comigo? Vamos lá então, né? Espera um pouquinho que a gente vai se arrumar ainda. O ex tá, tá nu, a Amanda tá assim no celular, no vício. Vício não, eu estou descansando. Vício? vício. Não, isso se chama. Eu tô na casa desde vício. as 9 horas da manhã, agora são três tá uhum. levei ele no sol do cão para brincar no parquinho né? a mãe Não, levou, o -kill, levou o enzo que eu levou que mais no parquinho e você foi na onde o balão grande chupa oh. chupa você, ela! What the fuck? você comeu o que sorvete sorvete que mais serpente, ah tá sim. podendo comer sorvete agora pastel suco e nós só não foi? É. Toma, tá. não, não brinca, ah, então comigo não pode comer sorvete. Olha, ele bolinha. Agora sozinho ele pode. Ó, ele dá bolinha. Ah, bom saber. Eu passei lá... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu passei lá, tá, tá aberto. Você vai lá mais tarde? Então, vou tomar uma ducha, vou aproveitar que tá de dia, né? Calou, É, mano, não, então, eu, vou, eu acho que vai dar lá com umas, sei lá, umas três e meia, quatro horas, mais ou menos. Ah, beleza, eu vou na Mateu B ali, vou passar na casa da vó da Simone pra pegar um presentinho, eu vou pra casa, tomou a ducha e você me liga. É, mas esse horário, mais ou menos, umas quatro horas, eu vou sair de casa já. Umas quatro horas, me avisa. Tá bom, firmeza. Be beleza, é nóis. Falou, é nóis. Falou, demorou. Uma parada que eu vou ter que resolver antes de ir É que eu tava vindo pra casa E de repente o ar do carro parou de funcionar, tá ligado? E de repente parou de ficar gelado e tal E achei muito estranho, porque isso nunca aconteceu Eu acho que foi fusível Então antes de tomar banho, mano Eu vou ter que dar uma olhada nisso daqui Pra gente poder ir de boa Porque tá muito quente hoje Hoje tá calor de verdade Mano, tá normal o motor Mas... Cara, que estranho, velho, vazou, sei lá uma bagulho estranho É um carro, carro coreano teria Ar-condicionado Vamos ver, ela Essa trampa é assim, né? Então, vamos lá Os fusíveis condicionado, esse relé aqui em cima vou ligar lá e ver se tá funcionando o ar eu não sei se tava mal encaixado mas ele agora ele tá, tá funcionando velho eu não sei se ele tava mal encaixado por algum motivo não sei, aquele bagulho todo, tipo, tá ligado sei lá, parece ferrugem, vazou não sei, muito estranho velho eu tô pensando em eu não sei se se estourou. Esses dias eu fui na casa do meu brother e aí a gente notou que o carro tava o carro tava dando uma vazada, tava pingando, dando só uns pinguinhos, tá ligado? De água dentro e a gente estranhou porque o carro o meu carro não costuma vazar. Daí hoje eu tava vindo embora e aí aconteceu do ar condicionado do carro não funcionar mais. Tava só o ar normal, mas o ar condicionado em si parou de funcionar. Muito estranho. Daí agora, eu vim aqui abrir o capô. Falei, mano, eu preciso ver isso. Abri o capô e notei que tá tudo, sei lá, tudo enfiado. Parece que vazou água do, do, do reservatório lá. Não sei se foi da bomba de água ou estourou alguma mangueira, mas ele tá estranho, velho. Tá aquele, mano, não sei nem o que falar. Pegou de surpresa. Eu preciso levar ele agora, mano. Preciso levar no mecânico pra ver. Porque se estourou de repente uma mangueira que é embaçado, pode ser complicado, porque a refrigeração é no motor. E ele tem que estar refrigerado, se não tiver refrigerado, isso pode ser um problema, velho. Pode ser um problema. Mas eu vou ver, mano. Agora voltou a funcionar, vou tomar um banho, vou lá no Deviles no parque depois. Vou ver se vai vazar, se vai acontecer alguma coisa, mas eu preciso ficar esperto, vou precisar ficar de olho. Se eu notar alguma coisa de novo, vai ser complicado. O mais engraçado é que esses carros É todos cheios de sensor, tá ligado? Tem tudo sensor em tudo quanto é lugar e ele tem computador de bordo e aí, geralmente quando acontece alguma coisa ele acende aqui nessas partes aqui, ó. Coisa que não, não tá acontecendo. Mas me responde uma coisa, isso já aconteceu com você alguma vez? Comigo não. Se eu descobrir o que, que é, eu volto e te aviso. Eu lavo, eu lavo. Quer ver esse soco. Esse! Deixa eu falar uma coisa: você acredita que eu fui lá olhar o carro e ele tá. Não sei, tava tudo cheio de como se fosse ferrugem, sabe? Que tinha da pingada aquele dia lá na rua. Hum. Agora parece que ele, sei lá, vazou de novo. Enferrujou. Não, não é que enferrujou, ele como se estivesse dentro sujo, aí ele vazou, o ar não tava ah. funcionando. Eu não sei se ele forçou muito e vazou e o ar parou, mas agora tá funcionando de novo. Eu olhei lá e não tá vazando. Só que o estranho é como se tivesse jorrado água mesmo. Só que tem um, porém, eu olho lá no, no reservatório e não parece que, que, que vazou água. Parece que ele tá cheio. Eu não sei de onde é a água tá aparecendo. Eu falar agora, será que tá transbordando e enchendo e voltando, enchendo e voltando? Tipo, não chega a explodir pra vazar, entendeu? Não sei. Eu vou ver se eu, se eu compro aquele negócio que o Alex falou, que se tiver algum furinho, tampa. Se tiver algum furinho, tampar a Amanda foi no centro, comprou um monte de coisa. Maquiagem, comprou esse ventilador aí, que é pra secar a maquiagem. É. Vou guardar os que é cães quebra. Cães, é o que que você tá mexendo? Quebra. Fala onde que você tá mexendo. Talvez você macho. Uma a mãe nada. A mãe fez o quê A mãe soltou a fita. Que fita? A mãe soltou a fita aqui. E, e grudou a fita pita. A fita gruda. Amanda, quem deixou? Não foi. Olha. E o pai? Não foi. Foi a mãe. Feliz Dia das Crianças aí pra você, pro seu filho, sei lá, qual que é a sua idade, se você tá assistindo daqui 10 anos, se você tá assistindo em 2019, entendeu? O pessoal aqui em casa, aqui que tá curtindo, em casa não. Tem um descampado aqui na frente, o pessoal tá fazendo uma zona, mano, uma festa. Então acho que você deve estar tá até ouvindo a música. É estampado tá ligado? Tá, ó, estamos lua estamos tátil, gente. Cheio, não, cheio, cheio. Aqui no cheio. Aqui Uma lua nervosa. Aí ali nesse ponto aqui tem um barzinho, tá ligado? Bem nesse vermelhinho. Esse barzinho aqui no fim de semana lota A banda levou o Enzo lá, tá tendo vários brinquedinhos Tá tendo... Acho que não dá pra ver daqui, tá ligado? Mas bem nesse ponto aqui, ó Tem um, um, um bagulho de pular Pula-pula, caramba velho, tá bom, não chega, não chega. Pode parecer que não, mas esse negócio do carro me deixou super preocupado, velho tô, tô preocupado porque eu fiz um investimento aqui e é fogo, mano, porque eu não sou uma pessoa, eu vivo bem, mas eu não sou uma pessoa rica, então eu sou meio que, tenho que fazer escolhas, tá ligado? Se eu tenho uma coisa, eu não posso ter outra, então é mais ou menos assim, e eu fiz um investimento muito alto nessa, que você tá me vendo aqui. De banha tomada, agora eu posso começar esse vídeo Salve família, como é que você tá? Você tá muito bem? Eu espero que sim Eu tô muito bem, graças a Deus E hoje é dia das crianças E vamos levar o Enzo para passear Mas não só o Enzo, claro A mãe dele também vai, acho que a gente vai encontrar o William por lá E, mano, é isso, velho Eu prometi para ele Que ia levar ele no parquinho e esse parquinho tinha saído, enfim... Contei a história no começo, acho que você viu E agora eu tô preparado pra ir Detalhe, eu fiz a barba Não sei se você viu no começo do vídeo Você reparou agora, agora eu tô um pouco diferente Eu tô um pouco mais, sei lá, mais novo Eu acho Eu acho que eu tô mais novo, O que você acha? Você acha que eu tô mais novo ou não? Dita aí, você prefere um com barba ou dois Sem barba, beleza? Deixa aí no comentário aí, tamo junto Neném, você vai andar na moto? Você gosta de moto? Eu Como é que é você vai fazer? Vai na moto. Ah, ok. É, moto. Vai que na moto. Eu vou que eu vou em outra atrás, entendeu? Não, não. Não, tipo, vai assim na frente. tá com medo? Não, vai de trás. Aí Tem eu vou da também. frente. Bum.